Bem, por último, é pedido para calcularmos o perímetro da zona não sombreada, sabendo que o valor do x é 9 e que o valor do y é 15 sobre 2. Então, qual é a zona não sombreada? A zona não sombreada é esta, que aqui está, a branco. Então, vamos fazer o perímetro. Já, sei, já sabemos que o perímetro está de ser duas vezes a distância de f mais duas vezes a distância de FG. E também sabemos estas distâncias, uma é 3x, outra é x ao quadrado. Então como é que ficará? 2 vezes 3x mais 2 vezes x ao quadrado. Fazendo esta operação, ficamos com 6x mais 2 x quadrado. Neste momento não podemos somar estes dois monómios, o 6x com o 2 x quadrado porque não são semelhantes. Então vamos lá ver, vamos agora substituir o x por 9, isto é, este y aqui. Era desnecessário, nem, nem, nem, nem valia a pena aqui, aqui estar. Porquê? Porque o meu perímetro da zona não sombreada não depende deste valor de y. Fazendo a substituição, ficará 6 vezes 9 mais 2 vezes 9 ao quadrado. Atenção à prioridade das operações. Então, como é que vamos fazer? Fica 6 vezes 9 dá logo 54, mais 9 ao quadrado, já sei que é 81, Fazemos o dobro disto e então ficará, aqui é um igual igual, 54 mais 162 igual a 216.